Demarcação de terra indígena condena os índios à pobreza e à miséria por uma razão muito simples. A terra supostamente é deles, mas na prática eles não podem explorar economicamente aquela terra para poder sair da miséria, para poder ser independente. E isso interessa ao PT e às esquerdas porque é um projeto de poder utilizar os indígenas como massa de manobra, como reféns de funai, de incra, de demarcações de terra terras indígenas, para depois em troca ter o voto dessas comunidades indígenas. E a situação dos Yanomami deixou muito claro. Primeiro, vamos esclarecer a grande hipocrisia. Falam muito agora em genocídio Yanomami, mas vamos lembrar que a situação de miséria vem pelo menos desde 2011. Os governos petistas tiveram anos, intensos anos, para resolver essa situação e não resolveram. Vamos falar sobre esse tema logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. as ações, entrar no nosso WhatsApp, nossos grupos de WhatsApp para você ficar ligado nas ações do mandato e de pressionar os parlamentares quando a gente precisa fazer oposição ao PT, para além disso, claro, entrar no Cata Games, nosso novo canal de games, entrar na nossa Twitch e o Clube MBL para você que quer fazer parte do nosso projeto e quer receber bastidores de Brasília por apenas um real por dia. Bom, vamos lá. Primeira situação dos Yanomami, né? Ah, são cerca ali de 30 mil Yanomamis, antes de qualquer coisa, Vamos entender o absurdo, para além da miséria, para além da negligência criminosa com os Yanomami e para além do problema das terras indígenas em geral. Para além dos Yanomami, São um, é um povo né, de cerca de 30 mil pessoas. É 30 mil pessoas, pô, é um bairro. Um bairro, se você for pegar na cidade de São Paulo, um bairro pequeno, que ocupa um território maior do que o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo somados. Somados, Esse tipo de absurdo de desproporção não existe em lugar nenhum no mundo. É absolutamente sim, é fisicamente né, o pessoal que fala muito ciência, ciência, ciência, é fisicamente impossível essa população, é né, menos que um fique a um quilômetro de distância do outro. É impossível que eles ocupem este território. Que eles façam uso desse território. Tá aí o primeiro absurdo. O segundo absurdo que durante os governos petistas eles tiveram toda a condição de dar a assistência a esses povos, mas criminosamente negligenciaram. E eu tô aqui passando pano pro Bolsonaro? Não. Eu tô falando que ele manteve exatamente a mesma situação dos governos petistas que agora estão fazendo a acusação de genocídio. Agora, um tema maior envolve essa questão inteira. Demarcação de terra indígena não funciona, não funcionou em nenhum lugar do mundo. E por uma razão muito simples, a terra indígena não é do indígena. A terra indígena, na verdade, é como se fosse uma concessão, um favor que o governo faz para o sujeito poder ocupar aquela terra. Mas se ele quiser fazer uma grande plantação, se ele quiser plantar árvore, fazer silvicultura, não pode. Right se ele quiser fazer um garimpo legal dentro das leis ambientais Ele não pode, ele não pode explorar a riqueza da própria terra E isso condena ele à miséria E faz com que ele seja refém de sistemas de assistência social do governo É um absurdo isso A gente está tratando indígenas como cidadãos de segunda classe Então toda pessoa comum tem o direito, na sua propriedade privada De fazer o que bem entender De se desenvolver, pô, de alugar sua casa De arrendar sua terra, de plantar de se desenvolver, de ganhar dinheiro Agora, os indígenas não têm esse direito E ainda tratam demarcação de terra indígena Como se fosse proteção aos indígenas Quando é o contrário Aliás, quando nós discutimos demarcação de terra indígena Na Comissão de Constituição e Justiça Eu recebi várias tribos junto com o relator O deputado Arthur Maia Que queriam direito de propriedade sobre suas terras Ou mesmo sem ter o direito de propriedade Que pelo menos, mesmo sendo terra indígena uma concessão do poder público, que eles pudessem Explorar economicamente Aquela situação, que é o que mais faz sentido Você sabe o que o poder público poderia fazer? Desapropria a terra e dá a terra Para o indígena, e ele faz com a terra O que ele quiser, a terra é dele E ele tem o direito àquela terra Ninguém está contestando isso O ponto é, ele precisa ter meios Para sobreviver, ele quer trabalhar Ele quer produzir, ele quer enriquecer Ninguém quer viver na, viver na miséria Ninguém quer viver na pobreza Agora, você precisa ter o direito de explorar aquilo que é seu E eu não tô falando aqui de destruir A Amazônia, do indígena ter O, o direito de violar leis ambientais Não! Dentro das atuais Leis ambientais Ele pode fazer exploração sustentável Da sua terra e enriquecer É um modelo que no mundo Inteiro não existe Paralelo de um modelo de demarcação De terra indígena como existe no Brasil Ainda mais na quantidade Veja só, uma só reserva Uma só reserva é Maior do que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo somados 30 mil pessoas ocupam o espaço e dezenas de milhões de pessoas ocupam, Isso não é, isso não é racional, gente. Isso é, isso é uma coisa óbvia, mas assim é um óbvio que a gente vai na direção contrária. É um óbvio em que a lei diz o contrário. É um óbvio que se você afirma você é taxado de genocida. É um óbvio que se você afirma você é colocado como inimigo dos indígenas, quando na realidade eles estão nessa situação, vamos lá, há 30 anos pelo menos, resolveu o problema de alguma tribo indígena? Alguma saiu dessa melhor do que entrou? Alguma tem uma produção sustentável que tá garantindo um melhor padrão de vida do que a média nacional? Não, absolutamente nenhuma, não funcionou. E eles insistem nesse sistema porque é o que setores da esquerda fazem, Utilizar minorias, utilizar mulheres, negros, gays, não para defender os seus direitos, não para defender que eles sejam respeitados como indivíduo, porque respeitar direitos de mulheres, por exemplo, o direito da mulher à propriedade, foi uma conquista liberal, né? A mulher, na verdade, a propriedade dela era do, do marido, o marido mandava no patrimônio da mulher, e um liberal, né, que defendeu historicamente, né? Que é Stuart Mill, defendeu historicamente o direito de propriedade da mulher, garantiu. Que ela fosse reconhecida como um indivíduo Que tem todos os direitos E tem a dignidade da pessoa humana Ela é um fim em si mesma E portanto pode fazer o que bem entender da própria vida A mesma coisa os liberais Que são os teóricos da dignidade da pessoa humana Que são os teóricos da defesa da individualidade E da menor minoria do mundo Que é o indivíduo Defendem o respeito e os direitos De todas essas minorias Enquanto os setores das esquerdas Na verdade querem fazer com que todas essas pessoas pessoas sejam reféns do Estado. Perceba, nada que eles colocam como emancipação, como libertação, como ajuda, como assistência, nada garante independência e dignidade essas pessoas. Tudo envolve todas as propostas, o desafio é trazer uma proposta que não envolve isso, todas as propostas envolvem diretamente a ação do governo em cima dessas pessoas, para essas pessoas ficarem reféns do poder político, reféns de uma classe política que utiliza essas minorias como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 As pessoas só foram enganadas porque quiseram acreditar demais num sonho que no fundo era tudo uma mentira.